é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo quem fala é Isaías do canal desenhista de retratos seja muito bem-vindo se você é novo por aqui se inscreva as notificações aqui você aprende a desenhar beleza tem aí vários vídeos em várias playlists aí como de ensino a desenhar passo a passo hoje vou mostrar para vocês aí meus materiais coleguinha pediu aí Isaías? mostra para mim os seus materiais isso aqui os quais materiais que você usa vou mostrar para você hoje tá bom nesse vídeo Conheça o meu curso de desenho online, primeiro link na descrição, curso de desenho realista fácil Corre dentro, preço de lançamento, tá? Aí gente vai, depois vai ficar reclamando quando chegar lá, tá? E o preço tá diferente, aproveita que eu tô segurando o preço para você, eu tô segurando pra você Beleza, pessoal, vou mostrar para vocês aqui rápido, rápido o material aqui é, o material assim, eu vou dizer bem caro para você, eu, eu tenho muito material aqui que eu nem uso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu mais uso, que eu minha me recomendo aqui é, a caixa de lápis de cor, que ó, eu rasguei a caixa, estou usando só os lápis daqui, lápis de cor, que são 48 cores. Esse aqui, esse aqui não é aqui não, esse aqui é de outra caixa. Beleza pessoal, hoje eu resolvi mostrar todo, mas todo o meu material para vocês, tá bom? você tá vendo aí essa, eu vou... Olha só, essa aqui são os lápis de cor, tá? Que é uma caixa de lápis de cor de 48 cores, que é o da marca Faber-Castell, não sei assim que fala, tá? E o que acontece? Esses lápis aqui, eu comprei de 48 cores só por causa dessas cores aqui, né? Na de 12 cores, às vezes não vem, não vem esse, que é o som, o sombra, não vem o, o, o café, né? E não vem o sépia. Esse é o CEP, esse é o café. Essas cores não vêm na caixa de 24, Parece nem na de 12, né? Nem na de 12. Mas aqui, na caixa de 48, vem essas cores. Mas o que acontece? Depois eu descobri que vende avulso essas cores aqui. Porque essas cores aqui são boas fazer tons de pele, né? Pele negra, essa pele minha aí, ó. Você gosta tá da ó, O lápis já tá igual, ó. Tá? Você vai mesclar aí com essas, com essas cores aí, ó. Você mesclou aí, dá a minha, dá a minha cor. Enfim. Aí o que acontece, você pode comprar Vossa essas cores aí. Fica ficar a dica, né? Aqui em São Paulo tem como você comprar. Só não sei se é da mesma marca, mas tem como você comprar. Enfim, esse aqui é, é, um, é um dos materiais, que é o lápis de cor. O lápis de cor comum mesmo, não é aquarelável, tá? A caixa de lápis de cor comum. Ok, aí tem também a borracha. A minha borracha, não, tem essa style, mas eu uso mais essa daqui. Como vocês me conhecem aí. Sabe que esses materiais muito... Isso aqui é uma rocha muito boa, né? Muito muito bacana mesmo. Apaga bem mais que essa, mas às vezes é, no meu desenho eu não gosto de estar tá muito apagando. Então, às vezes eu uso essa aqui só para fazer aqueles efeitos. Quando eu quero apagar muito mesmo, eu uso essa aqui Tá? É da marca Style. Vamos fazer algum fio, alguma coisa, mas enfim, mas mesmo assim eu gosto de usar muito essa borracha comum. Essa borracha simples. Então, os materiais são esses aí. Tem a minha caneta gel, uma caneta, uma caneta branca que risca branco, muito bacana, ó, que bacana. Ela risca, branco, tá, muito bom fazer brilho de olho, alguns detalhes, pincel, que eu tenho aí que eu uso, caneta, sabe esses caneta marcadores, tudo aí eu uso aí para fazer algum detalhe bem escuro, eu uso também algumas, é, faz algumas gambiarra aí, misturas, né, esfuminho, alguns detalhezinhos eu uso também, tá, a borrachinha, a borracha mono também eu uso, O uso também, muito boa. Você que aqui a, a Grafite 0, né? Mono 0, grafitinho ah, ela, ela já compro o refilho do reviewzinho, refilzinho né? Que vem separado esse bichinho aqui pra você colocar depois. É outra caneta branca também que eu. descobri esses dias que eu comprei ela, parece a Big, mas ela risca branco, tá? Porque ela já secou aqui. É fácil de secar. Eu tenho que esquentar ela ali para ela riscar. Essa caneta branca também. Muito boa. Ela já é diferente dessa, né? Essa aqui já faz um efeitozinho. Você pode... Antes dela secar, você pode fazer algum efeito, né? Com ela. um sombreamento. Quando você risca. Essa aqui, né? Essa aqui já é mais, seca mais rápido. Estampanho, né? Bacana. O lápis que eu uso bastante. Como vocês acompanham meus vídeos, que é o lápis 6B. É. O grafite eu comecei a usar agora de vez em quando Esse grafite número 5 De vez em quando eu uso ele Muito difícil tá? E eu vou fazer depois aí para vocês Uns vídeos fazendo tonalidade mais clara né? com esse que o é H, H3 Tem H, vários tipos de H Quase não uso também tá? Eu uso mais um lápis Que é o lápis 6B ou o lápis 2B Ou o lápis comum tá? Mas depois eu vou mostrar para vocês aí Algumas demonstrações com essas tonalidades Mais claras e agora eu descobri esse boleador, além, além do meu outro boleador que vocês aí já, já conhecem, que é esse feioso aqui, né? Eu gosto desse boleadorzinho, que, eu, que nem eu falei pra vocês em um vídeo, não sei se isso aqui é um boleador, <risos> achei esse ferro aí, tá, tá ajudando bastante. Mas eu descobri esse boleador aqui, ó que você compra em qualquer perfumaria, né? Essas lojas aí de, que vende creme, negócio de, de, de, de, de unha, de, né? Pintar a unha, essas coisas. Esse aqui é um boleador para unha aí tá? é, Eu vou escolher o mais fino que tinha lá. Cara, isso aqui ó, é lisinho. Dá um acabamento para você fazer... obra é, aí. Para você fazer barba branca, cabelo branco, fios brancos. Ele é muito bacana. Ele marca bem. Achei melhor do que esse aqui para marcar. Tá? Se você quiser fazer fio grosso, ele é muito bom. Então, descobri agora esse boleador. Comprei baratinho. Para que isso foi cinco reais ela é de unha, ele é madeira e a ponta é aço. Beleza? Tem esses materiais aí. É, que eu uso também espanador, comecei a usar. Deixa eu ver outro. É, tem esse, essa caixa de lápis aqui, ó. Da Fábio. Tem tempo que eu comprei ela. Já tem uns, uns seis anos que eu tenho essa caixa. É, e ela tá aqui quase toda ainda. Só não tá toda porque eu emprestei pro meu irmão ele está vendo esse vídeo ele vai dizer que não mas é mentira mas é verdade ele sumiu um lápis aqui tá mas você vê aí eu quase não uso comecei a usar agora para fazer a, a fênix negra né você viu lá eu fiz o, o desenho dela usando esse lápis aqui que é um lápis pastel seco cara é muito bom para usar esse lápis tá porque porque ele faz o sombramento de pele rápido fica lisinho Isso é meio complicado assim porque a gente está acostumado com lápis duro com esses com esses lápis 6B que eles são né, um grafite mais rígido aí quando você pega esses lápis aqui você fica meio que com a mesma manha desse, né? aí você acaba se perdendo, mas você tem que esquecer que tá usando esse aqui, trabalhar né, a usar a técnica do pastel depois eu vou estar tá fazendo um vídeo para vocês como fazer um desenho um rosto aí, realista usando esse material aqui, não é muito caro esse lápis acho que uns 200 reais, cento e pouco você compra uma caixa dessa hoje ah, esse aqui tem 24 cores, tem a caixa completa de 48 cores, né, acho que uns 300 reais, mas esse lápis é muito bom. Você pode estar comprando também esse aqui, ó, material aqui muito bom, da marca, tem da marca Conteira, da marca desse aqui da Faber, né, as marcas mais, né, assim, no padrão entre simples e entre sofisticado, essas duas marcas são muito boas, tá? É, esse aqui também É pastel seco tá? Esse aqui tem 12, 12 cores Também pastel seco Eu uso mais pastel seco porque acostumado com grafite né, Ele espalha bem Se espalhar com o dedo Ele espalha bem mesmo esse da marca com T. E tem esse também, é o mesmo o mesmo giz, né? Mesmo material desse, diferença que esse daqui é giz, né? Giz pastel. Muito bom para você fazer fundo, rosto, para você fazer áreas maiores, né? De repente você quer preencher uma área, né? E esse material aqui você preenche bem rápido usando ele, tá bom? Esse é o é o giz pastel seco. Muito bom também para vocês experimentarem nos seus desenhos realistas, paisagens, esse tipo de coisa. Eu, vou, eu acho que eu vou deixar um card, um vídeo onde eu faço um desenho com, essa, com esse material. Depois eu vou colocar aí no, no card para vocês, tá bom? Aí tem mais, essa aqui também que eu comprei, essa caixa lá de cor, me arrependi, quase não uso. Né? Um lápis caro, né? da marca Prismacolor, você deve saber, é né? uma das maiores youtubers. É, do mundo na categoria Desenho colorido né? Você deve conhecer o canal dela Ela tem acho que um dos maiores canais Tem mais Acho que até mais de 2 milhões de seguidores Ela usa essa marca Prismacolor né? Aí eu beleza, vi ela fazendo lá Bonitinho, falei vou comprar para ver se eu fazer Pensei que era o lápis Mas na verdade não era o lápis, é a mão dela que Ela que é fera minha tá? Aí eu, tô, eu comprei esse lápis e Não sei se é, porque a Prismacolor tem várias categorias né em vários vários lápis é, mas aí eu comprei esse daqui ele é um pouco é mais macio um pouco do que da fábio né mas acho que foi por isso que eu não, não identifiquei muito com ele gostei mais por que parece gostei mais do lápis da fábio castel cara esse lápis aqui para mim é perfeito esse lápis eu descobri que esse lápis aqui é, é top ah, você sabendo trabalhar com ele ele substitui qualquer qualquer linha. Ah, isso não sou eu. Isso é os melhores desenhistas aí estão descobrindo isso aí. Tá? Existe, claro, outros lápis, né? Mais caro. Mas a gente não vai... É, às vezes não vale nem a pena você comprar material tão caro. Né? E você, você que seja aí só pra... Gastar dinheiro aí. Gosta de curtir, né? Desenho, enfim. Mas eu acho que não é... Não precisa você comprar um material desse aqui, que nem esse aqui eu paguei caro. Só... Esse aqui só pra... Só a taxa lá na Fandega é, Porque esse lápis veio dos Estados Unidos Só a taxa, né? Lá, lá na Fandega já, já era o preço do, Da caixa de lápis Paguei mais de, ficou mais de 300 reais nessa, nessa caixa Depois paguei um absurdo lá De taxa Só que sei que esse material chegou aqui por quase 500 reais pra mim Essa caixa de lápis Eu achei um absurdo Beleza? Demorou 90 dias para chegar Na minha casa Prisma Cola eu estou guardando ele aqui. eu foi tão caro. Eu falei, vou guardar aqui para a exposição. né ficar guardadinho aí. Porque trem caro desse. Enfim. Aí ah, eu tenho ele aqui. ó Às vezes eu estava procurando. Então eu tenho esse lápis aqui. Que eu posso substituir por esse aqui. Foi até bom dar nessa caixa. Beleza. O é, que tem mais aqui? Então, eu uso também glitter. De vez em quando você vê meu desenho, eu coloco alguns brilhos aí. Né? Depois eu vou até fazer um vídeo, o colega aí pediu aí pra fazer um vídeo. Só sobre glitter, igual eu faço aí. Pra fazer, fazer aqueles vestidos de, de noiva, de, de, de da minha. Coloca aqueles detalhes. Cara, isso aqui dá pra fazer muita coisa. Com ele dessa cor, tem ele pérola. Tem ele, tem outras tonalidades que combina com o grafite preto e branco. Depois a gente faz um vídeo aí, mostrando você fazer vários efeitos com... Vou bater esse glitter 3D, bacana! Eu uso papel algodão é, né? Eu uso papel higiênico também. Como vocês já viram nos meus vídeos, é, esse aqui também é muito bom. Fazer é o X-Pastel seco branco cor branca que eu não vi nenhum aqui já tinha usado. Muito bom para fazer efeito, cara. Brilho no rosto, claridade. Ele é muito bom. Esse é o vídeo, cara. Não tem muita coisa para mostrar. Esse é o meu material. Né? estilete eu uso para apontar eu uso estilete que eu não recomendo aí se você for um besão que é perigoso né cortar o dedinho aí. Mas você pede para os seus pais aí apontar para você como é que você guarda seus lápis aí ah cara eu guardo no baldinho às vezes, coloco... às vezes eu coloco assim ó um balde ó, ó que tem até presilha aqui porque tem a presilha aqui porque eu prendo o papel né até assim que tiver aqui eu compro eu comprei o prendedor é, olha o reviewzinho da borracha, borracha aqui, ah, eu tô aqui com a mesa essa mesa que eu tô em cima aqui ó tô usando aqui um, uma luz aqui Aí, ela tá presa tá, <risos> ela tava presa aqui no negócio para poder clarear aqui para poder né que eu uso aqui ajuda bastante que eu prendo aqui para poder gravar os vídeos ainda não tem aqui um, um, um o tripé que eu tô usando aqui fiz uma gambiarra aqui que não vou mostrar pra vocês tá horrível mas eu tô essa semana acho que vou comprar um tripé para colocar aqui para ficar melhor Tem essa mesa aí que eu trabalho com ela aqui agora essa mesinha eu comprei ela muito boa para você colocar em cima essa mesa aí Mesa de desenho né? você paga eu paguei o que? paguei 360 reais nessa mesa é muito boa, pra você trabalhar em cima, ela é dá da, da altura na da cintura. Você pode colocar aí um, comprar um tamborete, um banco alto, né? Um, um tamborete alto aí para você desenhar. Às vezes desenho em pé também, é muito bom.